Amor de mãe é mais. Casa da mãe da gente, lugar de felicidade. A porta sempre aberta, carinho pronto para ser dado e ser recebido. Ah, como é bom carinho de mãe. Braços que nos recebem e que nos abraçam com tanto de amor. Alegria na chegada. Olha quem veio. Entra, filho. Entra, filha, tem café quentinho no bule, come alguma coisa, como você está, por que demorou? Já se alimentou hoje? Alegria estampada no rosto, meu filho, minha filha, eu te amo, volte outras vezes, não vai agora, fica mais um pouco, Deus te abençoe, casa da mãe da gente é lugar de felicidade, e o amor de mãe não tem lugar, não tem hora. Ele nos alcança onde estivermos. Para o amor de mãe, não tem covid, não tem pandemia. Para o amor de mãe, não existem fronteiras. Nem celular, nem notebook, nem tablet. Porque amor de mãe é assim. É muito além do virtual. Amor de mãe é sempre real. É muito além da tela fria. São risos que ficam e saudade que não vai jamais. Amor de mãe é sempre colo acolhedor. É abraço, é beijo, carinho que não se acaba. Vem, deita aqui, te faço um cafuné. Vai sair? Não esquece o casaco. Se cuida. Amor de mãe é sempre exagero e a gente quer muito mais. Sempre muito mais. Porque amor de mãe é assim, não tem preço, mas tem valor. Filho, filha, eu dou a vida por você. Amor de mãe é isso. No real ou no virtual, ele sempre nos alcança. A todos vocês, o nosso feliz dia das mães. Essa é uma homenagem que a diretoria do Centro Espírita Nosso Lar, quer fazer, quer prestar a todas as mães. Possivelmente nós estamos passando na história da humanidade um dia das mães diferente. Um dia das mães em que fica difícil o abraço, o beijo, principalmente para aquelas que estão longe. Por isso, nós queremos trazer aqui um alento, um conforto, um carinho, principalmente para aqueles que estão longe de suas mães. Então, queremos prestar essa homenagem às mães de todos os tipos. As mães que estão perto, as mães que estão longe, as mães que são mães, as tias que são mães, aos pais também que são mães, as avós que são mães, as irmãs, irmãs que são mães, enfim, a todas as mães. As mães que estão encarnadas aqui na terra e as mães que já retornaram para o plano espiritual. Que todos nós possamos, de alguma maneira, deixar registrada a nossa gratidão a esses espíritos que se dedicaram a ser as nossas mães. A todas vocês, um feliz dia das mães. Um grande beijo.